Olha que legal! Chegamos os 8 mil views! E 106 ins... Foca! Aí focou! 106 inscritos! Dá o um like no vídeo! Olha aqui! Olha que número legal! Nem dá pra ver! Porque não tá focando! Ah, não vai focar! Cortou a minha música, olha só! Olha que legal. Tô ficando rico, mas eu não ganho nenhum real. Dá like, dá like. Eu quero ficar rico, rico. Brincadeira. Mas eu quero é. né? que todo mundo fique rico, né? Compartilha.